Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, e saiba como fazer isso de forma correta de se fazer, saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer, mas claro que você tem que fazer alguma coisa, não adianta não fazer nada e depois ficar reclamando que quer emagrecer, que quer perder os quilos do seu corpo de fato, é por isso que você precisa de um treinamento online que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Mas saiba que, isso eu mostro logo logo um blog onde tem treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.